aí, pessoal, beleza? Aqui é o Vector, né? Como vocês já devem saber Estou aqui para mais um vídeo e hoje... Nossa, vocês devem estar, vocês devem estar se perguntando Vitor, por que você não está fazendo mais aqueles vídeos merda que tu faz de Roblox? Vitor, por que você não está mais fazendo respondendo haters? Vitor, por que você não está gravando alguma coisa aleatória só que no computador? Aí está meu pro... que, caralho, olha isso Eu vou clicar aqui, ó. Ele vai iniciar com essa tela normal de ator do Windows 7 E sim, ele é o Windows 7 aí faz esse barulho de, de robôs aqui oh. oh, aqui O Windows não foi desligado corretamente, caso eu desliguei corretamente essa porra então, Enfim essa tela me cadê dele de, de, de windows né de janela 7 até que o baleio do ali daquele short lá que eu gravei tá ali ainda esse porra graçoso ah, a ah, vida porque você está de cueca deu pra ver no, no vídeo eu tô no meu quarto o que, é que eu vou fazer Porra nenhuma. Oi, olha daí. Tá, essa porra aqui de mouse. Tá iniciando essa porra. Mas não inicia. Não inicia. Essa porra não inicia. O pior que eu não sei fazer que já vou fazer um. É o nome? Uma janela aqui na, na porra do Windows desligado. Beleza. Não é o quê? Minecraft, Manic... beleza. É, Minecraft, porque às vezes quando eu tô sem tocha, eu vou assim mesmo. Que bosta, viu? Que bosta. Ainda não vai essa porra, não vai. Ó, ó, vou, ó. Não vai, não vai, virai, já o f quatro. Como assim somente o computador? Opa, eh é. que porra acabou de acontecer? Ah, já sei, vamos dar um áudio F4 aqui pra ele, vai te fuder, vai duplicar, reagiu? Vou buscar o xarope pra ele, porque ele tá quente. Eu vou estender Caralho, estendi pra caralho mano. Como é que tá o projetor? vai ó ó deixa eu apertar a tecla windows aqui essa porra bom vocês podem ver não tá indo ó. o caps lock até tá indo ó. mas eu preciso da tela né meu amigo vamos concordar preciso da tela Se vocês souberem de mecânica, sei lá, de, de computador, por favor vocês me falem pra eu poder consertar essa porra, mano. Porque essa tela tá estranha. Só tem a porra do mouse. É o mouse. Muito difícil, espero que vocês tenham gostado. É, aquela baboseira irá toda de, que todo youtuber faz. Deixa like, se inscreva no meu canal, compartilha pra quem você quiser. E é isso. Um beijo, vocês verão esse computador destruído.